É, é hoje cima, Mubaguir, ba e o que cês querem ver? Eu, eu, eu, eu, eu. ah. nosso oh, ah. é mano, aqui no meu ponto de vista Trampa ah, há muito tempo, só que nunca vai poder ser um artista Faça essa batalha, rap que sempre é meu corto Você é ruim do meu ponto de vista, sua rima que sempre anda no ponto morto Por isso, não sabe que despacha, mano, eu tô engatando essa marcha ah, Esse cara tenta mais pegar. Sabe que eu sou cristalheiro, a vida me entregou a carta de morte Prepara porque hoje o Mauro é o carteiro Mano, vai volta com a sua cabeça tipo numa lança Sabe que não tem dia dança, uh, então você tenta, tenta, tenta Mas infelizmente nunca avança é Isso então, temos resposta do outro lado Jonão na voz, 30 segundos de... Gol, eu quero ver matar ele ei. Quero ver matar ele ei. Quero ver matar ele O okay. que? Quero ver matar ele ei. Quero ver matar ele ei. Quero ver matar ele, ver matar ele. Ei. Ei, ei, ei, ei. Demora, você tá ligado meu mano, eu sou um parceiro por que que você tá falando que você é um carteiro? Tranquilidade, eu sou tipo dinossauro Rex, você é carteiro, foi Plon quadrado na caixa do Sedex. Foi isso que você entregou Você tá ligado que eu digo, pô Rima que agora eu vou chegando, mandando Você sabe que é com amor Eu não nasci pra ser artista, meu garoto Artista é você que vive Faz o corre dos outros Aí fica difícil Então você se fudeu Eu tô fazendo o meu e você faz o seu. É isso, ó, cada um o seu quadrado viu? É isso aí, cada um faz o seu pequeno, você ouviu o que ele falou né? Então faz o seu que então eu, eu faço Eu faço o meu que você faz o seu, então é isso Falta um pouquinho Segundo mais vocês né? conseguem muito mais do que isso não consegue, Eu sei não. que sim, eu sei que sim Vamos que vamos terminou começa o segundo round violentamente jornou na voz Yo. e família vamos dar aquela meu, energia caralho meu, ah, meu, mão. Mão. Yeah. se você ama essa cultura como eu amo essa cultura diga um hip, oh. hip. Oh. se você ama essa cultura como eu amo essa cultura diga um hip, oh. hip. Oh. Fica quieto, demorou, cê tá sem sorte. Por que, que você tá falando que você é a própria morte? Você é a própria morte na parada. Eu sou o som do facção, com a morte eu tô de montada. Então não é problema ter medo pra você. Suavidade, mano, eu vou subverter. Suave que cê não manda bem, minha resposta é foda. Que pena que o ataque é foda também. É isso que acontece, você não entende. Por isso que agora na versão você se rende. Suavidade, aliado, olhando na minha retira, enxerga seu futuro. Viver o seu passado depressivo, mas você não tá ativo. Tranquilidade, mano, na base eu sobrevivo. Se você não entendeu, sabe que agora eu vivo. Vou matar você, vai ser uma queima de arquivo. Até King ele que fica uma batalha, que vamos maurir! Mostra pra ele, pra que você venha, meu parça! Sorta nós de quem! Eu não entendi essa coisa que você tá ultrapassado Fazendo meu freestyle que é sempre mais preparado Fala, questão central, despreparado Eu sou Eduardo Tadeu, fábrica dos rejeitados Tem que entender, pelo lento fica deitado Fazendo isso daqui, olha só como tá fechado Carteiro, mas tá tudo bem, eu não incomodo Fazendo essa parada, tipo dragão de incomodo Ele segura em mim, mas olha que moleque Segura mesmo mano, pois cê sabe que é de rap Toda tremedeira, feio Agora chega aqui, moleque não trampa Falou que eu sou o carteiro, mas tudo bem, olha só chorar água porque esse é o maloqueiro da rua que não paga a conta da água. Vamos ser mãe. Terceiro. Vamos sem mãe. Tá vendo? Parou. E agora? Vocês queriam mesmo? E agora? Terceiro, mano. Terceiro. Terceiro. Fala o Nino para ver que começa que começa? Ah! e volta, vai! Uou! Opa! Não virou ainda, rapaziada! Uou! da cara! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Uou! Ele não rima nada Então fica quieto chapa, deixa só eu te contar Por isso nessa base agora eu vou destroçar Irmão, passamos assim Sou maloqueiro que não pago oh. Por quê? Você quer pagar pra mim? Eu aceito Então você fica quieto, é dialeto Acho melhor separar com essas merda e vou dar Ah, vacilão, não paga a conta de água Ele mesmo diz legal a sua autoafirmação Você tem que entender que eu vou fazendo na base Mas olha só como que esse cara se deu mancada um eu não rimo nada, você rima abaixo do nada, por isso sabe que você sempre toma porrada e falta um mas nem precisava Cê sabe a sua boca feia se calava Nossa, na moral, então eu agora faço Aquela rima boa sabe que você é um papaço. Sabe por que não acerto o passe? Falta mais uma com essa rima Lixo nas oitavas cê nem começava Mas tudo bem, cê sabe, é eficiência Não precisa do passe, irmão Meto 10 gols e então dou 15 assistência Pois é que cê não entende representando tudo Mas tudo bem, eu te ensino que é ter conteúdo Ixi, que que é isso eu vou falar? Lá, suavidade mano na base e vou despontar Sobe porque só sobra o caldo Eu acho que você tá vendo muito comercial da Nike lá do Cristiano Ronaldo Mas tudo bem eu vou lá pro fundo do poço Eu sobro o caldo? Legal hoje eu tô até seu osso Então não adianta olhar pro lado Cê sabe felizmente mano não tem mais não amigo, você foi quebrado Aí ó, você foi quebrado Foi quebrado Vai Maurício um gol e uma assistência dá um total de cinco, 13 pontos no Cartola. Parabéns. Quem <risos> escalou, Mauri? Se ele for capitão, dobra. 13 vezes 2, 26. Ó. Oh. Entendeu tá bom, essa hein? aula de Cartola pra vocês aí, A já, Aula de Cartola. De graça. Não serve pra não muita coisa, coisa, mas. Tá é, ligado. Não serviu pra nada, mas suave. Não serve, mas é. É, exatamente o que vale.